DESDOBRAMENTO múltiplo. CONCLUSÃO Mensagens da mentora e do autor Cada um deposita fé naquilo que quer e deseja. Infelizmente, nem todos acreditam no mesmo que nós, mas nem por isso deixarão de ser nossos amigos e companheiros de caminhada. Nenhuma oportunidade deve ser desperdiçada, e nós temos nas mãos valiosos instrumentos para aliviar o sofrimento alheio e enriquecer os nossos conhecimentos. Usemos-los para ensinar aprendendo e aprender ensinando. Irmã Tereza, nosso trabalho é uma humilde contribuição com os esforços imensos dos verdadeiros pesquisadores do psiquismo. Não pretendemos ser eruditos e nem engranjear méritos especiais, que sabemos não possuirmos e de cujo merecimento temos dúvida. Colocamos este trabalho no papel em homenagem aos companheiros de luta que, por generosidade e amor, dão tanto de si buscando aliviar seus semelhantes. Queremos sim cooperar seguindo o exemplo significante daqueles que lutam ao nosso lado, sem outra pretensão a não ser aprender e servir. Se estamos avançando o sinal, pedimos que o Mestre Jesus, na sua infinita sabedoria, nos dê um basta. J.S. Godinho